Você já se perguntou qual a importância da sua voz, de contar quem você é, de onde você veio e o que você se tornou? É o projeto Nossas Vozes Negras. esse é o nosso espaço, seu espaço de contar a sua história e nosso espaço de se inspirar e também querer crescer, porque aqui a sua voz vale e vale muito, quem melhor para falar de nós do que nós mesmos? A sua voz vai ajudar a inspirar outras pessoas. Porque nada é sobre nós, sem nós.